Boas-vindas a todos, agora com todo mundo. Nós vamos estar comentando sobre os nossas aprendizagens e sobre o uso de tecnologias, um pouco sobre telepsicologia e também conversar sobre a proposta das próximas Open Classes que nós terão, teremos quatro semanas seguidas de Open Classes. Tá bom? Você que está chegando agora, Marilu, se está aí, né? Uh, Marilu, você pode deixar o nome, a abordagem, onde você está, se já atende online. E nós vamos estar falando um pouco sobre o sofrimento pós-moderno. Em seguida, nós vamos estar falando sobre uso de tecnologias né, com psicoterapia e o que, que a gente vai discutir nas quatro Open Classes a respeito disso. Tá bom? Então, esse é o meu trajeto, eu, meu doutorado em psicologia clínica, pelo Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo, telepsicologia é o meu tema, uh, eu participei do grupo de trabalho aqui de São Paulo, que escreveu a nova resolução, né, essa que está agora, que nos autoriza a fazer somente com ética, com segurança, né, não nos autoriza a fazer de qualquer forma, e pede para a gente seguir o marco civil da internet. E o Marco subiu da internet, pede, obriga a gente a tomar conta da segurança. Então, a gente precisa ter dispositivos específicos para atendimentos em saúde. Sim? Eu tenho especializações em telemedicina, educação online, psicoterapia psicanalítica, dependência química, pesquisa clínica, né? E sou internacional affiliate da América Psicológica Society. Para vocês verem que o tema do suicídio é um tema de todos nós, eu deixei aqui a revista para vocês. Está vendo? O tempo todo, o mundo inteiro tentando entender, quais são as peças que ligam, como predizer, como ler precocemente, que casos chegam para nós, e esses casos, afinal, quais nós temos que prestar mais atenção, que é que a gente não está vendo. Né? Então, isso é muito importante que a gente esteja uh, bastante atento. A gente está com o Marcelo Roberto aqui no Facebook, ele é psicanalista e alvo arte também. Seja bem-vindo, queridos, muito bem-vindos vocês, né? Então, gente, a nossa jornada, para quem nunca viu a gente, não sabe do nosso trabalho, não sabe do meu trabalho, né? Eu comecei os primeiros atendimentos em 2005, nessa época só existia Skype, não existiam plataformas criptografadas no mundo. Elas surgiram a partir de 2007, né? E quando foi em 2013, eu, eu iniciei o doutorado, então de 2013 a 2017, foi o meu doutorado no Instituto de Psicologia da USP. A partir dali, a gente foi fazer o desenvolvimento da primeira versão do consultório virtual seguro, porque a partir de 2014, o Skype já tinha sido proibido no mundo inteiro. É, fortemente nos Estados Unidos, porque a legislação americana ela é excelente. Agora, a nossa de lei geral de proteção de dados é igualzinha à americana. Então, Skype não é, de forma alguma, meio de atender saúde, tá bom? Ah, outra coisa que nós sabemos é que a questão não é só a criptografia. Então, o WhatsApp também não é, Messenger também não é, FaceTime também não é. O atendimento online é muito mais do que áudio e vídeo, Além disso tudo, tem todo o um entorno e todo um conjunto de dados que todo, desde o Oi, precisa ser preservado. Patrícia, seja bem-vinda também. São Paulo, cognitivo comportamental. Aí, gente, em 2015, nós fizemos a primeira utilização do consultório virtual seguro, na versão .1. Um. Tivemos a primeira turminha que inaugurou o curso de formação em prática clínica mediada por tecnologia em terapia online. Em 2018, a gente publicou o livro que é o primeiro referencial teórico brasileiro, nos últimos volumes, para nossa satisfação, e na turma 10, uh, nós estamos agora na última turma, a turma do ano e a turma 10, é uma turma de aniversário nossa, que a partir de outubro é a nossa última turma desse ano, e nós estamos no consultório virtual seguro versão 3.0. Então essa é a nossa jornada. Uh, a gente tem viajado o país inteiro, a gente tem viajado a América Latina também, né? Estados Unidos vai ficar para o ano que vem, e conversando e esclarecendo sobre práticas clínicas mediadas por tecnologia, sobre telepsicanálise, sobre telepsicologia, sobre telepsicoterapias, não é? A entrega do nosso trabalho utilizando um recurso tecnológico uh, exclusivo para esse tipo de trabalho. E qual é a formação que o colega precisa ter para que ele consiga pegar toda a potência, qualidade técnica que ele tem presencial e conseguir esquecer a presença da tecnologia, para que ele possa estar inteiro com devidos ajustes à técnica e ao, ao enquadre e a um conjunto de percepções, que não tem corpo presente, são dois corpos que não estão presentes, de que forma essas comunicações vão se dar, de que forma essa transferência vai se dar, que sinais nós temos que estar orientados, enquadre, tempo, espaço, tecnologia, domínio de tecnologia. Isso tudo são disciplinas que nós temos que aprender, uh, conjunto de conceitos teórico práticos e treinamento que nós precisamos ter para que a gente leve a nossa prática uh, online na mesma qualidade da nossa prática presencial. Em nenhum momento eu estou dizendo que é a mesma coisa. Estou dizendo que psicoterapia online é uma coisa, psicoterapia presencial é outra coisa. Nunca elas serão equalizadas, porque dois corpos presentes é completamente diferente de dois corpos ausentes. Quem tenta igualar isso é uma pessoa completamente desajustada. Não é? Então, há comunicações que só se dão no corpo, com a presença dos corpos, e quando esses corpos não estão, essa comunicação não se dá. Né? nós temos que entender de que forma essa comunicação vai tentar se estabelecer, né, mas não é igual, nem pior nem melhor, é diferente. Então, gente, eu estive na Unip, tinham 600 profissionais, estive em labas a semana inteira, conversando sobre, fiz minicurso, fiz palestra, essa aqui foi semana passada, foi na FAN no, no Setembro amarelo e Congresso de Psicologia também, né, e a gente tem viajado muito, gente, mas muito. A minha conversa com vocês já começa aqui. Nós sabemos que nós estamos vivendo em momentos diferentes de mundo, nós estamos num momento pós-moderno, nós estamos com outras formas de existir no mundo, famílias, configurações familiares, gênero, sexualidade, tudo está diferente. Aceleração de tempo, costumes e modos. Não é? Nossa forma de existir nesse mundo é outra. Nesse sentido, a nossa subjetividade, considerando o nosso mundo interno, e o quanto ele é constituído a partir do mundo externo também, se esse mundo externo é totalmente modificado, nosso mundo interno também está sendo. Assim. E nesse sentido, a nossa nova, nós temos novas subjetividades, temos novos sofrimentos, novas formas de sofrimento surgindo. Nós temos um milhão de suicídios no ano passado. E nós? Nós vamos continuar com a mesma prática? Sem nenhum tipo de ajuste? Sem nenhum tipo de compreensão? Sem nenhum tipo de evolução? Será que algo que a gente já fazia sempre, dá conta de, de toda essa... Esse desafio contemporâneo, sem a gente nem parar para pensar se tem que mexer? Então, essas são as indagações que a gente começa a fazer. O que a gente sabe do sofrimento contemporâneo, gente? Alessandra, querida, seja bem-vinda. Aluna, seja bem-vinda, querida. Aceleração de tempo, né? aquela correria toda, nunca tem tempo para nada, deterioração de vida urbana, ausência de espaço de convivência, liberdade total, pode fazer tudo, pode fazer o que bem entende, pode tudo precária condição de sabedoria para lidar com essa esse conjunto de liberdades nenhuma perspectiva de futuro, nenhuma certeza que vai dar certo nenhuma certeza que eu vou ter lugar para trabalhar nenhuma certeza que eu encontro alguém que vai me amar nenhuma certeza uma vida asfixiante, sufocante predominantemente ligada à produtividade uh, questões familiares muito frágeis comunicação na família fragilíssima Perda de vínculos significativos, eu recebo pacientes muito sem ninguém. Ninguém. Não tenho ente de família, não tenho pai, um amigo próximo, ninguém. ninguém. Uh, festa, muita festa, muita droga, muito álcool, sem julgamento moral, gente. Mas em busca do quê? De algum momentinho que eu me sinto vivo, de algum momentinho que eu tenho um esbarro perto de uma sensação de felicidade organização mental extremamente abstrata, nenhum contato com o meu mundo interno, nenhuma percepção de satisfação e alegria na minha vida, falta de contato com a minha realidade, quem eu sou, o mundo que eu estou, de que forma eu me relaciono com ele, e consumo, consumo, consumo, consumo, disfarçando para que eu pareça que eu estou, de alguma maneira, tendo algum prazer. Ah, e aí aquela bola de neve, cada vez mais compra para ter satisfação, a satisfação é fugaz, aí eu há endividamento, e aí é um aumento cada vez mais da produtividade para dar conta dessa dívida, que aumenta a angústia, que aumenta a ansiedade, que aumenta o número de compras e é um circuito de morte. E aí, gente, nós temos nenhum contato com a realidade interna, quem eu sou, qual a minha satisfação, para que eu vim, de que forma eu existo nesse mundo. Nós temos nenhum vínculo significativo ou pouquíssimos. Nada com quem eu me ligue, que ame e que eu vai sentir falta se eu não tiver. Muitos falam: a única pessoa que vai saber é a minha diarista daí três dias, que vai chegar e vai me encontrar morto no apartamento. A né? ausência de futuro já não é mais uma forma de construção futura, onde eu sei o que eu vou ter direitos na minha vida. E aí eu entro num conjunto de coisas que é muito maior do que depressão. É uma questão no plano existencial, de quem eu sou, para quem eu vim, se nada de vincular emocional positivo me acontece. E aí, mediante um caos tão grande, um sofrimento tão agudo, natural que a gente pense que a morte é uma opção. E nenhum estranhamento quando a gente vê o volume de suicídio, considerando essa percepção. E aí vem os tristes números, não é, gente? A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. É a 15ª causas de morte ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, está entre as cinco primeiras. E a cada morte por suicídio, 135 pessoas são impactadas no entorno dessa pessoa. Lembrando que essa forma de impacto muitas vezes suscita... Pensamentos de morte adormecidos, sucinta, episódios que podem gerar outras, uh, outros suicídios, depressão, transtornos de ansiedade, pânico e muito mais. Né? Oi para a Marlene e oi para a que estão aqui com a gente. Membros da Casa dos Ensaios. E aí entra a nossa questão que começa a nossa reflexão. Esse dado é da British Psychology Society, Associação Psicológica. Britânica, e que mostra que de 10 pacientes que cometeram suicídios, 30, 30 estiveram frente a frente com o um profissional de saúde mental, não é qualquer saúde, não. Estiveram de 10, 30, não, de, de 130, de 10, 3. 3 profissionais estiveram de frente com o um profissional de saúde mental, nos últimos 12 meses então, Não é uma pessoa que não foi atendida Não é uma pessoa que não teve nem contato com o um profissional Nós estamos falhando no screening Nós estamos falhando na predição de risco Nós estamos falhando na forma de atuação né? Maria Nazaré, bem-vinda E Tamara, bem-vinda né? Então, nós, nós temos toda essa questão e nós temos que estar atentos ao nosso papel. Como é que nós vamos nos posicionar? Não é? E aí vem. E nós? Nós temos conversado? Nós estamos entendendo o tamanho do, do problema? Nós estamos vendo qual é o meu papel? Eu estou no ar-condicionado, no mesmo jeito que eu sempre fiz a vida inteira, entendendo que eu faço o que eu posso paciência se as pessoas se matam. Elas se matam. Será que essa é a nossa função? E aí vem as questões. Né? 50 anos para cá, a gente ficava, oi Ari, seja bem, -vindo. Maria Nazaré também, seja bem. -vindo. A gente tinha secretária eletrônico, o único jeito de falar era deixando o um recado na máquina. E era até moderno. Né? Porque não tinha uma secretária física e aí você tinha uma secretária mecânica. Hoje nós vivemos em outro tempo. Nós temos WhatsApp, nós temos um sistema de mensagens, nós temos e-mails, nós temos sites, nós temos existência na internet. As pessoas vivem na cibercultura, as pessoas sofrem na cibercultura, as pessoas compram na cibercultura. E as pessoas procuram profissionais de saúde... E manifesta seu sofrimento e procura ajuda neste universo também. A secretária eletrônica não está conectada à internet. Ela é um objeto que está parado lá no tempo no meu consultor. Por que eu tenho orgulho de continuar na secretária eletrônica? Quem, me, quem quiser que venha na minha secretária, esse é meu jeito de trabalhar. Eu não tenho que me lidar modismo, eu não tenho que seguir modinha. E aí cria uma psicanálise que não conversa com a modernidade, e Freud era um cara extremamente aberto. Então, nós temos que lembrar, todos nós, diante do novo, temos manifestações muito estranhas. A gente teme, a gente teme não dar conta, a gente teme se perder na modernidade, a gente teme que a pureza se perca, a gente teme um monte de coisa. Mas o temor nunca fez a gente não avançar. Então, novas práticas precisam ser conversadas, novas formas de existir. Então, por que os profissionais estão sendo encontrados? Porque eles estão habitando o mesmo ambiente que seus pacientes. Isso não quer dizer que a minha prática vai virar uma várzea, isso não quer dizer que eu vou atender por WhatsApp, isso não quer dizer que eu vou trocar mensagem o dia inteiro com o paciente, que nem tem os programas esquisitos que propõem. Fale quando e onde você quiser, tenha um para chamar de seu. Não estou falando de bizarrice imediata por tecnologia. Eu estou falando simplesmente de ter outras pontes de acesso, de ter outras formas que o paciente consiga encontrar você. Considerando que você é um profissional tecnicamente bem preparado, que tem total condição de atendê-lo com qualidade, e ele não precisa ficar submetido a um monte de lixo que habita a internet. Então, tem muita coisa esquisitíssima acontecendo na internet. E muita gente boa não querendo estar no ambiente onde as pessoas procuram. Então, para quem olha de fora, parece que só existe lixo. Que só existe atendimento esquisito. Só tem de gente mal formada, só existe Skype e WhatsApp. Né? Quando na realidade existem trabalhos sérios, existe pesquisa séria, existe consultório virtual seguro, existe ambiente exclusivo... Existe legislação, existe enquadre imediado por tecnologias, existe, exige técnica no atendimento online, existe um conjunto, um corpo de conhecimento, disciplinas que precisam ser aprendidas para que a gente ofereça com responsabilidade, somente quando necessário, sabendo que casos podem, que casos não podem, muitos não podem, urgência não pode. Setembro Amarelo não é para atender urgência online. É para conscientização que a gente precisa chegar nesses pacientes antes que o sofrimento psíquico atinja níveis dessa magnitude, onde só a morte é uma opção. Porque eu já desisti de outras tentativas. E eu já estive diante de um profissional de saúde mental. E não adiantou. Porque sete, eles conseguiram. Três, não. Três estão se matando do mesmo jeito. Então, nós precisamos aperfeiçoar. Não sabemos o que aconteceu no adoecimento dos outros. Não é? Então, gente, é só para refletir. A gente precisa refletir. Não estou conseguindo passar aqui. Parou a minha telinha. Pediu um corpo um suporte aqui. Né? Minha secretária eletrônica está parada. Estou parada no tempo e na secretária eletrônica, né, gente? Literalmente, né? E aí, gente, vocês lembram? Antigamente o telefone, modernamente a gente tinha secretária um secretário eletrônica, e agora nós temos temos primeiros contatos acontecendo, muitas vezes pelo WhatsApp, depois a gente leva para o um ambiente adequado, mas as pessoas nos encontram. E a partir dali a gente leva para o um ambiente adequado, onde essa conversa precisa começar a acontecer, para a gente ver a viabilidade e a necessidade do tipo de atendimento, né? Quando a gente não vai encaminhar para um colega presencial mais perto dessa pessoa. E aí, gente, a gente tem que entender: com 350 milhões de pessoas diagnosticadas só com depressão no com uma falha na atendimento, na, na medição, no screening, na filtragem dos pacientes com raras políticas preventivas de adoecimento com nenhum um conjunto de percepção do que é saúde mental. Saúde mental não é ausência de doença mental, nós vamos ter chance de conversar mais atentamente sobre isso o que é uma saúde mental que não é pre, ausência de doença, né? E aí, numa pesquisa publicada em estratégias inovativas para reduzir o, o gap na atenção em saúde mental, o intervalo entre as pessoas que precisam e quem pode atendê-las, né, com sofrimento psíquico, nós tivemos três formas, que seriam saúde mental introduzida na atenção primária, que já estamos fazendo trabalhos interessantes, inclusive, com aplicativos aqui na Faculdade de Medicina, Profissional não especialista, não funcionou no Brasil. Depois, nas próximas é, masterclasses, class eu vou discutir com vocês o que aconteceu. E nós tivemos a Organização Mundial da Saúde, então não é a Cláudia, não é o dono da plataforma esquisita, não é gente sem noção atendendo descomprometidamente, sem ética, improvisando. Não, são, não é pedido de paciente, né? Porque o paciente pede um monte de coisas. Nem por isso a gente atende. Vai caber um, uma necessidade, uma relevância, uma investigação, uma entrevista, para que a gente veja se de fato se aplica. Né? Não é para preguiça, não é para surto psicótico, não é para urgência, não é para catástrofe, né? não é para desintoxicação de substância. Enfim, nós temos muitas coisas que não é para atender. Né? E aí, a Organização Mundial da Saúde, gente, foi quem previu Bem, considerando a quantidade de gente sem atendimento, nós temos que fazer umas pontes mais profícuas. Pontes que funcionem mais. Onde a gente una o profissional a quem precisa dele. Então, a tecnologia foi recomendada como ponte. Mas não foi recomendada entre pessoas que sabem atender presencial, que resolve que liga o computador e sai atendendo os outros. Isso não é isso, é precariedade. Então, é consenso que tem que haver preparo para telemedicina. É consenso que não é só ligar o computador. É consenso que não é o paciente resolveu, vai me ligar. Ah, não, agora eu já tenho mil horas e sei o que fazer. Você sabe fazer esquisitamente por mil horas. Isso não diz a você que você sabe fazer. E porque você acha que está funcionando, não significa que você está trabalhando no padrão que você precisaria estar trabalhando para ter uma condição ética, para ter uma condição de segurança e para seguir as regulamentações. Não é o que o profissional pensa. É um conjunto de regulamentações técnicas e conhecimentos que são necessários, que o profissional adquira. Aí ele vai pensar se ele vai atender online ou não, e se ele está disposto a fazer os investimentos necessários para isso. Ok? Então, foi a Organização Mundial da Saúde que falou, vamos utilizar tecnologias de informação e comunicação para reduzir a desigualdade, para fazer ponte de comunicação com os pacientes. Mas é aí, aí. Eu compro um divã, ponho na minha sala, me torno psicanalista. Compro o divã e falo: atenda em psicanálise. Sente aqui. Deita que eu estou atrás de você, a psicanálise acontece. Comprei um, uma tecnologia. Um, um divã é um, um artefato tecnológico usado para pôr meu corpo deitado. Aí eu compro um computador, mando a pessoa entrar lá dentro e me transformo num telepsicanalista, me transformo num telepsicólogo. E aí vem as vozes da panaceia e de muita gente responsável em plataformas que quer fazer dinheiro vendendo sessão. Não, a pessoa sabe atender, aprendeu na faculdade. Se ela aprendeu na faculdade, ela sabe fazer. Essas pessoas são irresponsáveis que estimulam o improviso, estimulam o mau atendimento e estimulam a quantidade de processos que acontecem no conselho. Se vocês têm dúvida, liguem para o conselho e perguntem da infinidade de processos. E não é só de gente jovem, não. Tem muita gente experiente se metendo a improvisar. Não entregando o resultado que diz que vai entregar. E enfrentando processos também. Por quê? Porque não seguiu a regulamentação, porque não conhece o marco civil da internet, porque não tomou os cuidados necessários, porque não tem contrato, porque não tem entrevista inicial, porque não fez seleção do paciente, porque não tinha documentação provando que o paciente era ele mesmo, porque não tinha plano de emergência, porque não tinha plano B para falha tecnológica, porque não tinha documentação de encerramento, não tinha documentação de encaminhamento. Então, gente, tem uma série de providências de conhecimento a serem adquiridos para que a gente ofereça com qualidade. Então, comprar o divã não me faz um psicanalista. Comprar um computador ou usar um computador, que eu nem sei se serve para isso, com... para atender pessoas, eu pego meu telefone e ligo de WhatsApp para o meu paciente e quero dizer que isso é telepsicologia, eu lamento informar para você. Não é. Ah, mas o meu paciente diminuiu a angústia. Ô, gente, o paciente diminui a angústia escrevendo, o paciente diminui a angústia falando na secretária eletrônica, o paciente diminui a angústia mandando mensagem. Então, isso não é parâmetro para dizer que a sua prática funciona. Se você não tem ainda os conhecimentos necessários, tenha-os, adquira-os e você vai entender a qualidade do que você pode oferecer versus o que você está podendo fazer nesse momento. A diferença é muito grande. Por quê? Se for só ligar o computador, acontece isso aqui. Vocês veem toda hora, ó. Atendimento psicológico por Skype. Sabendo que Skype é proibido, sabendo que não conversa com o marco civil da internet, sabendo que não é ideal para a lei geral de proteção de dados, as pessoas falam, oh, o conselho falou que não vai dar palpite da tecnologia. O conselho não falou isso, eu estava lá quando foi escrito." O conselho disse, o psicólogo e a psicóloga... Antes de começar, introdução. O psicólogo e a psicóloga precisam seguir o marco civil da internet. Ou a lei correspondente que venha a sucedê lo O que, é que o marco civil da internet diz? O, o profissional que resolve atender online, ele é um prestador de serviços online. Sendo um prestador de serviços online, ele tem a obrigação de tomar todos os cuidados necessários. Não basta dizer, olha, que a desculpa é outra que acontece. Não, basta você dizer para o seu paciente que a internet é um ambiente de inseguro e que a gente corre alguns riscos, e se ele concordar, está tudo bem. Não está tudo bem, e isso não é um papel do profissional. O papel do profissional é tomar todos os cuidados no sentido de prevenir vazamento de dados, de conversas e de comunicações. O Skype grava trechos de conversas e de comunicação. Então, você não paga em dinheiro, mas você está vendendo o sigilo e a privacidade. Eu acho um pouco caro esse tipo de venda para você fazer o seu trabalho. Nós temos sessão com preço menor, cuponeria, é, concorra a duas sessões de sorteio, nós temos, eu te dou, você faz um, eu te dou duas, você faz duas, eu te dou cinco, Black Friday de psicoterapia online. Então, isto não é psicoterapia online levada a sério, isso não é baseado em ética, isso não é baseado em ciência. Isso aqui é venda de sessão. Não tem nada a ver com proposta de reduzir desigualdade de atenção em saúde mental, proposta de atingir mais pessoas com qualidade e lidar com aspectos técnicos, éticos, de sigilo e privacidade. Então, a gente não conversa com isso. Então, se você respeita a psicologia como ciência, se você respeita a sua prática, se você é um profissional. Coerente. Se você é um profissional sério, se você é um profissional cuidadoso na prática presencial, atento às coisas que você faz lá. Não improvise. Não desrespeite a psicanálise, não desrespeite as psicoterapias em geral, não desrespeite a psicologia. Não improvise. Porque o que você está fazendo, se você não tem conhecimento, é uma improvisação. Eu entendo que o paciente tenha perdido, entendo que você chega aqui agora e eu não sabia que tinha curso. Ninguém nunca me disse nada. Exato. Mas agora você já sabe que tem curso. Então, a partir de agora, prepare-se e já comece a avisar para o seu paciente. Estou me fazendo uma formação e vou precisar fazer ajustes à técnica. Então, nós vamos mudar alguns processos e alguns modos e vamos precisar de documentações que antes não eram necessárias porque eu estou fazendo um aperfeiçoamento. Então, você vai ver que a nossa prática, ela vai ficar mais robusta e a gente vai conversar com as legislações contemporâneas. Tudo bem? O paciente adora. O paciente gosta muito, gente. Sente uma firmeza, tá? Então, nós precisamos falar mais, gente, sobre psicologia e tecnologias. Baseado nessa motivação é que a gente faz a sequência de open classes. Onde a gente aborda detalhadamente estas questões. Então, o que que nós vamos falar no dia 25 do 9? Mesmo horário, 16 e 15. Vamos falar de mudança de panorama, de mudança de conceito de vida, de pacientes, de como a tecnologia interfere na organização social e como a organização social vai alterar a compreensão que nós temos do mundo e de nós mesmos e nossas subjetividades. Vamos falar sobre as revoluções sociais, e o desenvolvimento nas novas gerações, o impacto das novas tecnologias, e muitas outras coisas, ok? Nós vamos ter também pacientes no celular e você na secretária eletrônica. Quais são os fatores psicológicos de risco? O que, que é que a gente não está vendo, que está chegando no nosso consultório, e que já é preditivo de serem os casos que mais no futuro... Dali a 12 meses chegarão a triste evidência de mortes por suicídio. Porque a prevenção começa numa atuação de forma mais eficaz da gente. Nós é que podemos mudar esses números, não só na prevenção, mas na nossa forma de execução do nosso trabalho nos consultórios. Isso vale para o presencial, isso vale para o online. Porque o sofrimento contemporâneo vai requerer da gente novas atuações. E o atendimento online é uma dessas formas de atuação. Outras formas de atuação podem ser construídas para que essas pessoas tenham atendimentos híbridos, necessários às suas condições, necessários à sua condição emocional. Estava lendo um artigo hoje, comentei com o Marcelo, Peter Foneg, se apresentou no Congresso Mundial de Psiquiatria, Falando que a rigidez, a fidelidade excessiva ao método, seja ele qual for o método de trabalho do profissional, comprovado por uma evidência de, de uma revisão sistemática muito grande, não, o cara tem alta habilidade para fazer a mesma coisa. O cara só mexer na técnica, não fazer a técnica do jeito que ela é. Restrita de forma alguma, fez com que aumentasse a efetividade nos pacientes. Muito pelo contrário. A ausência de flexibilidade, a ausência de dar contornos à minha clínica, de acordo com a necessidade do meu paciente, porque a psicoterapia tem que ser voltada para o meu paciente, não para o meu conforto. É ele que precisa ser alcançado. Na maneira que ele necessita. Não estou pregando a baderna. Estou simplesmente dizendo que dentro da técnica, existem ajustes a essa técnica que permitem essa técnica respirar. E nesse jeito de respirar, o paciente também ventila ali dentro. E a prática passa a ser feita de uma forma que beneficie mais o paciente, na redução de sintoma e na forma de evolução desse paciente. Na Open Class 2, gente, nós vamos estar falando sobre... Uh, vai ser no dia 2 do 2, e nós vamos estar conversando sobre que história é essa de quem está falando que a psicoterapia online não tem restrição. Não foi isso que está escrito no conselho. O conselho está dizendo para nós como a psicoterapia online poderá ser realizada. Como? Com segurança, com ética, em ambiente exclusivo... Para atendimentos em saúde, seguindo protocolo, seguindo o plano B, seguindo o protocolo de emergência, devidamente preparados. É essa a conversa. Não é de qualquer jeito, ah, liberou geral agora, você faz quantas sessões você quiser, não, não, não. falou que a tecnologia é que você que sabe. Nina, não. O conselho simplesmente disse: não cabe a nós por nomes porque a tecnologia muda o tempo todo e nós não temos condição de acompanhar. Nós não somos específicos desta área. Como é que nós temos 17 mil coisas para resolver dentro do conselho? Como é que nós vamos ter uma pessoa que fica se atualizando para 800 mil aplicativos que surgem a todo momento? Sim? Então, nós vamos conversar. Quais pacientes atender? O que é telesaúde? O que é telepsicologia? Quem definiu? Quais são os seus braços? Quais são os seus tipos? Quais são as evidências? Qual é a prática clínica online que estamos autorizados? O que a nova resolução disse para nós, 11 de 2018? O que foi que a Lei Geral de Proteção de Dados disse para nós agora? Que é muito mais rígida do que o marco civil da internet. Na Lei Geral de Proteção de Dados agora, quem está improvisando, leia as multas previstas para a sua improvisação. Quem sabe agora, com o cifrão determinado do prejuízo que você vai ter, você possa, de fato, prestar atenção no que eu estou falando. O que é permitido? De que forma é proibido? Pro permitido? De que jeito é permitido? Não é liberão geral e não é de qualquer jeito. Open Class 3, dia 9. E na prática, por onde que eu começo? Qual é o caminho? O que eu preciso providenciar? O que eu preciso aprender? Será que o cadastro não é? Eu vou lá, pego o cadastro do EPSI, preencho qualquer coisa, eles vão dizer que eu posso e aí eu posso? Se eu for processado, o conselho vai me ajudar? Se eu tiver que pagar multa de 100 mil reais, o conselho vai me ajudar? Vai pagar para mim? Vai me dar um advogado? Então, vamos prestar atenção. Eu atendo em plataforma despreparado, e a plataforma diz, tranquilo, pode atender. Na hora do, da infração ética, a infração ética é sobre você ou sobre a plataforma? Vai lá se informar. Quem é que responde o processo no conselho e quem é que pro, responde o processo legal. E quando você assina lá, você está dizendo que a responsabilidade é toda a sua do atendimento. Então, presta atenção. Qual é o aplicativo de videoconferência? Eu utilizo o consultório virtual seguro, foi desenvolvido para isso. Por que, que não pode Skype? Já dei uma. Conversei um pouco com vocês. Por que, que não pode WhatsApp? Tem criptografia? Tem criptografia, mas criptografia é uma das 100 mil coisas que tem que ter num aplicativo. Como é que eu posso ter uma coisa gratuita? Porque quando você tecla, ele já sabe o que você escreve e já põe uma figura. Ei, Marcelo vivendo testando. A gente digita assim, comprar uma geladeira amarela. Digita no WhatsApp. Quando eu abro o Facebook, tem uma geladeira amarela me oferecendo. A gente já sabe que a inteligência artificial escuta a gente, mesmo com o telefone não habilitado. Então, nós já sabemos que 25%, 25, né? De cada 100, 25 pessoas já sofreram crimes, cybercrimes no Brasil. Brasil é que tem das maiores taxas de cybercrimes, de crimes de internet. Então, está na hora de prestar atenção que internet é coisa séria. Internet é uma coisa que requer profissionalismo para que a gente ofereça os nossos trabalhos. Quando começar a divulgar os serviços? De que jeito? Qual é a ética? O que eu posso? De que forma eu converso com a pessoa? O que eu posso dizer ali? Né? Qual é a ética em redes sociais? Que está uma baderna. Na quatro, no dia 16, nós vamos conversar que por que, que você precisa estar capacitado. Vocês viram que eu já fui contando um monte de coisa para vocês hoje. Primeiro, que você é um profissional consciente. Segundo, que você é um profissional responsável. Segundo, que, terceiro, que você não era capacitado, porque você nem sabia que precisava. Você nem sabia que tinha uma formação adequada para ser um telepsicanalista, um telepsicólogo, um telemédico. Você nem sabia que tinha um conjunto tão grande de conhecimentos. As pessoas se assustam muito quando se inscrevem no curso. Metade da turma é de gente que já atende. Alguns contam, outros não. Você vê o desespero das pessoas, a hora que elas, no módulo 2, elas têm uma dimensão de tudo que envolve um atendimento online. O desespero, por quê? Porque as pessoas são boas profissionais, são bons, são sérios nos seus consultórios presenciais. Eles faziam a menor ideia da porta do inferno que eles tinham aberto. E aí eles se dão conta, e aí a angústia é gigante, porque até o curso acabar, a pessoa tem que continuar no processo de atendimento que ela estava. Já sabendo que está tudo errado. Já sabendo que falta um monte de segurança, já sabendo que está falha em documentação. Por isso tem um setor de acolhimento dentro do curso. Porque mobiliza muito. Porque a maioria dos colegas acha que vai entrar no curso, eu vou ensinar a clicar coisas e o Marcelo vai ensinar botões. E não é nada disso. Isso é a última coisa que você vai fazer, que é treinar dentro do consultório virtual seguro. Antes você vai entender o que é, do que se trata, qual é o panorama atual, o que está que acontecendo, quem você pode atender, quem você não pode, quais são as evidências, principalmente o que você não pode fazer. Então, atendimento de uma pessoa sem nenhum vínculo significativo. O enquadro tradicional basta? Basta? Eu importo o jeito que eu faço presencialmente? Pronto, funciona? Será? Por que, que você decide pelo atendimento online? Quais são os critérios para o atendimento online? Ah, meu cliente quer isso, não existe. Preguiça também não é. Desafios éticos, gente, são muitos para conversar com uma ética, com uma clínica. Então fica aqui o meu convite. Se você se sente convidado, a última turma nossa do ano vai ser a turma 10. Né? Nós temos, com felicidade, poucas vagas, né? que a nossa turma é pequena, senão a gente não dá atenção suficiente para ela. E no dia 14 do 10, a gente tem a última turma desse ano. Então, se você se sentir convidado, são 160 horas intensas de formação, um grupo apenas de 30 alunos, quatro meses de duração inteiramente online, oito aulas ao vivo como essa, onde vocês conversam diretamente conosco, além de coordenadores, de conteudistas, nós somos professores ativos do curso. Você tem duas horas de aula ao vivo, oito vezes, uma a cada módulo, vocês vão ter todo o conteúdo gravado para assistir depois. Interação por mensagem, treinamento prático no consultório vital seguro, treina, treina, treina as falhas, treina os principais problemas. Vocês vão receber todo o banco de documentação online suficiente para poder muscular a sua prática. A biblioteca completa, o jeito desde o oi para conversar com o seu paciente. Gamificação, orientação pedagógica. Nossa equipe é grande, gente. Nós somos dois coordenadores, uma orientadora pedagógica, Sete professores tutores, o setor de acolhimento. Então, é muita gente que trabalha junto para que vocês tenham condição de sair preparados internamente, técnico e eticamente para oferecer de fato um trabalho online de qualidade. Essa é a característica que vocês têm de que é um curso online, não é verdade? Uh, uma, só uma coisa, deixa eu melhor deixar o meu portal aberto ali, que eu vou ter paciência, não vai tocar a campainha aqui na frente de todo mundo, que a campainha é escandalosinha. Então, gente, nós vamos ter aqui, é, como é que é um curso online? Porque é um ambiente virtual de aprendizagem, né? um AVA, ou um Learning Management System, que é o nome do AVA. Como é que é um consultório, como é que é um campus virtual personalizado? Como é uma universidade online? Eu nunca fiz, Cláudia, não sei como é. E aí aqui mostra, né? Você entra no nosso campus virtual, você abre o curso. E aí tem uma barra de rolagem que te mostra toda a movimentação do módulo 1. Você vai clicar no boas-vindas. Aí vocês vão ter aula carregando lá em cima a barrinha. Aí surge a minha aula já gravada para vocês eu converso com vocês a respeito dessa próxima, de tudo que vai ser nesse momento. Embaixo vocês vão ter o fórum de dúvidas para postar as dúvidas, as coisas que vocês precisam direitinho. Não é? Depois eu tenho a aula de direitos autorais, de licenças de uso, de projeto pedagógico. Né? Nós vamos ter várias é, web aulas. Essas são as aulas gravadas com os exercícios e vocês podem fazer quando for melhor no intervalo do consultório. Pode baixar essas aulas antes, depois assistir onde vocês já estão para não precisar de wi-fi para ajudar. Às vezes é no carro que vocês vão estar escutando, nos congestionamentos, né, no intervalo do consultório, o paciente não está, você vai poder fazer a aula para ir aumentando. E aí vem as aulas, aí vem as tarefas, né, e você vai tendo as aulas e todos os conteúdos pertinentes a esse fórum. Né? Esse é um exemplo de mais uma aula que abre. Né? mostrando como que você entra no campus virtual, a aula do professor Marcelo, se perde, a, a, se esquece o e-mail, se perde a senha, como é que eu faço para rentar bem né? mostra tudo no detalhe para vocês. Né? E, gente, não há mais tempo para improvisos. A psicologia, a psicanálise, a saúde mental e os pacientes que estão sofrendo, eles não têm mais tempo para isso. Nós precisamos estar mais ativos, mais encajados, mais inteiramente na nossa causa. Sim? E aí, gente, fica a minha conversa com vocês. Psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, profissionais da saúde mental. Todos os PCs aqui representados. Nós precisamos ser agentes da mudança. Nós precisamos, sem medo, conversar com o contemporâneo. Nós precisamos desengessar as nossas práticas. Isso não quer dizer implodir as nossas práticas. Implosão só acontece se é excesso de rigidez. Se, se é uma, uma, uma fundamentação teórica forte, ela tolera flexibilizações e ajustes no sentido de acompanhar o paciente que precisa de mim. Nós precisamos ser agentes de mudança. Para isso, nós precisamos nos relacionar, participar, nos comunicar, ter aceitação da condição que existe agora, lutar menos um pouco, reagir defensivamente menos um pouco e abraçar o mundo que está precisando muito do nosso trabalho. Que o nosso trabalho dialogue com esse mundo. Nós temos muito poder de influência. Para o ruim e para o bom. Que possamos fazer do nosso poder de influência, da nossa, da nossa ciência, né? é, tudo a respeito disso. As mudanças vão começar na gente, em todos os nossos precisos. O Vinícius conversa aqui. Onde posso achar a regulamentação? Se você clicar no próprio site do Conselho, você tem no site do Conselho a nova resolução. A resolução 11 de 2018. Na resolução 11 de 2018, o conselho tem todas as normativas que ele prevê. E na primeira linha ele vai dizer, psicóloga e psicóloga, precisam seguir o marco civil da internet. Ou lei geral de proteção de dados, que é a que está valendo a partir do ano que vem. Aí você vai na Constituição, digita no Google marco civil da internet, você vai encontrar um livrão. Essa é a nossa lei da Constituição. E tem uma legislação específica para os prestadores de serviço online. Né? No módulo que vem na semana que Ah, no ano que vem a partir de no... É, a partir de novembro já tem que estar estudando. A partir de novembro, de agosto, a partir de agosto a Lei Geral de Proteção de Dados está funcionando. Ela já está sendo divulgada porque a partir de agosto as sanções e penalidades financeiras e, e, e cíveis começam a acontecer. Né? Então, Vinícius, se você fizer esse caminho, pegar a legislação em seguida fizer isso, você consegue, né? Você acha a nova resolução, tá bom? Nós temos também na nossa página do YouTube, da Casa dos Insights, aula sobre a nova resolução, eu vou discutindo, vou comentando. E na segunda web aula, né, Marcelo? Segunda Open Class? Na segunda Open Class eu vou falar sobre as normativas legais, o que pode ou o que não pode, e essas condições também, tá bom? E a pergunta foi ótima, tá bom? Então, gente... Façam suas perguntas. Quem tiver mais dúvidas, tem aí o 9494 aqui em São Paulo. Né? Toda pergunta é bem-vinda, e é boa. Né? E a partir dali, se não, você tem o bit.ly WhatsApp Casa dos Insights, que você fala, cai diretamente no WhatsApp da Casa dos Insights também. Fora isso, você pode me fazer pergunta no Facebook, Cláudia Catão com a no ar, na Casa dos Insights, no Instagram. A gente conversa por várias mídias. Então, gente, sejam bem-vindos e eu estou aqui à disposição de vocês para outras perguntas, não só essa do Vinícius, mas muitas outras perguntas também. Né? Qualquer uma é muito bem-vinda. Né? Mais alguma para agora? Então, queridos, fica aqui o meu convite para vocês. Né? Mostrar aqui o nosso livrinho, felizmente, aqui. Né? Prefácio do Christian Dunker, nosso querido né? Agora em finalzinho de linha né? Aliás, ele já acabou E aí pediram fazer uma, uma reimpressão de pequenos, vou, poucos volumes Para dar conta de disciplinas de graduação Que vão começar a trabalhar com esse contexto Então precisam do livro para trabalhar nele Sim? Queridos, aqui está o nosso folder também Que as pessoas sempre me pedem, não é? Nós também temos um folder físico, para quem tem curiosidade, quem quiser receber o folder no formato físico, nós temos também. Bem, gente, nós, minha campanha vai tocar a qualquer momento, né? Que eu vou ter paciente chegando aí, a nossa vida, não é? Então, fica aqui o meu convite a vocês, semana que vem, quarta-feira, 16 e 15. Começamos aí a nossa trajetória, que eu apresentei para vocês. Tragam suas dúvidas, tragam suas perguntas, todas são bem-vindas para que a gente possa cocriar, conversar e ampliar e oferecer com qualidade o nosso trabalho a todos que precisam de nós, com ética e com segurança. Eu começo aqui minhas despedidas, Marcelo vai me ajudar aqui, que são 300 parafernalhas, não é? E fica o meu beijo para vocês, obrigada para quem nos acompanhou, obrigada por quem esteve até aqui, né? e voltem na quarta-feira que vem, que nós vamos continuar o nosso trabalho aqui, Conversar sobre psicoterapia online com ética, com segurança e com seriedade. Tudo bem? Muito obrigada pela presença de vocês. E a gente se vê quarta que vem. Livinha aqui também. Muito bem. Beijo pra Livinha. Beijo.